Olá, bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks. Que são conversas inspiradoras de pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade. E hoje nessa edição temos uma pegada um pouquinho diferente porque eu fui o entrevistado. E eu tive a honra de participar aí de uma conversa com César Curti, o fundador do Mahamudra Brasil, um movimento lindo aí, que vem unindo yoga, exercícios físicos, meditação, mudança de mentalidade, enfim, ele conseguiu trazer todos esses elementos que ele foi aplicando na sua própria vida, nas suas viagens pelo mundo, nos seus empreendimentos, e ele desenvolveu aí uma comunidade incrível em busca de superação, né? Onde todos se tornam heróis. Ele tem esse projeto lindo do From zero to hero, né? Do zero ao Herói. Então vocês vão ver como que a gente explorou o mundo e o universo dos esportes como uma grande escola de aprendizados aí para os negócios, para a vida, para que você possa continuar crescendo, conquistando tudo aquilo que você bota como meta aí. Né? Então a gente falou de disciplina, a gente falou de medos, né? Como que eles têm um papel fundamental aí para a gente conseguir seguir em frente mesmo diante deles, porque tudo na vida vai ter medo, né? Inclusive uma reinvenção de carreira, inclusive você começar na internet, um novo projeto, então são muitos medos aí para gente superar e a gente deu uma aula sobre como você pode lidar com isso tudo, beleza? Então espero que você curta, que você aprenda bastante e se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aí no canal, ative as notificações, assine aí o podcast, porque assim você não vai perder nenhum episódio no futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora pro Talk! E achou legal a gente estar tá falando sobre isso, porque o assunto desse tema é empreendedorismo. E queria que você falasse também depois um pouquinho sobre como é que começou lá o Morte a CLT, né? Depois, como é que você fez a transição para o Pés Descalços agora, que eu acho o tema e a ideia fascinante. E, e eu sempre levo muito esses desafios pessoais. Eu acho que isso e o empreendedorismo tem muito a ver, né? Porque empreendedorismo é aquela coisa. Lógico então, que dá medo sair do seu emprego, começar algo novo, é, tudo é muito incerto, né? E precisa desse salto da fé, né? Precisa desse salto da coragem, constantemente E eu vejo que a Mahamudra também ajuda muito a gente nesse sentido Tipo, a pessoa não conseguia fazer uma, uma corrida direito, Aí ela começa, ela se empodera, né? Aí ela não conseguia fazer flexão, daqui a pouco ela tá conseguindo então, tudo isso, e aí você vai se lembrando das dificuldades e que você sempre se superou, que sempre deu certo, que sempre deu certo, aí eu acho que isso gera muito empoderamento, né? É, essa, pra mim, é a conexão que eu faço muito forte dentro do esporte, né? E a vida em si, não só no empreendedorismo, como nas coisas que a gente deseja pra gente, né? Então, Sem você dúvida. enxerga isso também? Não enxerga? O que, que você acha? Cara... 100% de acordo, porque o esporte sempre representou uma parte da minha vida muito importante, né? Eu, desde moleque, o esporte esteve presente com meu pai, né? Eu segui os passos dele no vôlei de praia, então, desde 9, 7 anos, 9 anos de idade, já estava batendo bola, acompanhando, depois fui me profissionalizando tal. E, e os paralelos com é, do empreendedorismo com esporte, ainda mais esporte radical, porque envolve mais risco, então uma palavra que está muito presente no empreendedorismo é risco né? Porque você tem muitas, muitas variáveis fora do seu controle Então para mim o grande aprendizado com o empreendedorismo Foi ficar confortável com desconforto, constante Então não tem é, conforto Porque você está sempre resolvendo um novo problema Então o empreendedor é um grande resolvedor de problema. Por isso todos nós somos empreendedores, na essência do ser humano, como um ser é, muito adaptável, né? que isso que nos fez dominar aqui, por enquanto, nesse planeta. Então, é, nós somos grandes resolvedores de problemas. Então, quanto mais problemas a gente resolve, ou seja, mais valor a gente gera para outros, para a gente, para empresas, para quem a gente resolve, ajudar a resolver o problema, mais é, sucesso a gente vai ter no empreendedorismo. Né? Então, é, para mim, é a questão de enfrentar os medos é muito importante também. Então, o salto, né, aquele salto de fé que a gente fala tanto no empreendedorismo é exatamente o que a gente vive quando você salta de paraquedas, quando eu saltei do pêndulo, que você está diante do desconhecido. Né? No meu caso, eu nunca tinha saltado naquele estilo ali de pêndulo. Então, eu não sabia como que ia ser. Eu ia fazer uma manobra que eu nunca tinha feito. Então, tudo ali são muitas muitas variáveis fora do meu controle e desconhecidas que me geram um, um desconforto muito grande. Mas quando você passa a ficar mais confortável, fazer as pazes, entender que faz parte do processo, que aquilo é apenas uma etapa e que depois de superar essa etapa vai ser do caralho, né? Poder celebrar a vitória ali, poder comemorar a superação daquele medo, você passa a lidar com isso de uma maneira mais constante na sua vida, né? na sua vida empreendedora. Então, quando eu estava na CLT, eu trabalhei... Eu tive três grandes ciclos na minha vida, assim, de trabalho carreira e tal. O primeiro ciclo no esporte, que foram os 10 anos, né? como jogador de vôlei de praia. Depois, mais ou menos 10 anos, um pouco mais como executivo de né? carreira corporativa eu passei a maior parte desse período na L'Oreal, e depois o ciclo empreendedor, né, que eu tô mais ou menos indo para o sexto ano. E, e no emprego, na CLT, é, eu tinha essa ilusão da segurança do emprego, porque quando eu, eu tava lá, eu achava que por estar sendo reconhecido por estar crescendo por estar sendo promovido por ter um salário legal um, uma casa legal um monte de coisa que eram símbolos de status e de sucesso diante dos olhos da sociedade pelo menos do sonho das outras pessoas e não necessariamente dos meus sonhos eu achava que eu tinha segurança de que porra, nada vai dar errado que é impossível dar merda né? e aí você vai criando essa ilusão dentro de você de que você não pode abrir mão de tudo que você construiu, de, daquela segurança, né? Só que meu primo, que é um puta empreendedor, e foi o cara que foi o meu mentor quando eu fiz o meu salto de fé, ele me falou uma frase que me ajudou absurdamente a minimizar esses medos e, e todos esses temores que eu tinha, que foi, Ian, não existe segurança, isso daí é uma ilusão, você está viajando achando que depositar a sua felicidade nas mãos de um terceiro, de uma empresa, de um chefe, é a coisa mais segura que você pode fazer, isso é completamente louco, né? Se você parar para analisar. A única segurança que você tem na sua vida é a sua capacidade de gerar valor. Então, invista nela, invista em você. E isso daí, quando ele falou, eu falei, caralho, pode crer, brother, porque... Terceirizar a nossa felicidade é um risco muito grande. É a coisa mais arriscada que você pode fazer. E é o caminho que a grande maioria das pessoas toma quando entra numa carreira corporativa e tal. E aí a gente pode ver que uma grande crise, né, uma mudança de diretoria, os jogos políticos, tudo isso pode mudar completamente o seu contexto. Eu lembro que eu Ia do Céu ao é um inferno na L'Oréal constantemente. Era uma montanha-russa e eu estava sempre jogando jogo político para ter os bons apoiadores internos e é, puxar o saco de tal pessoa e fazer tal tipo de apresentação e parecer é, bem na fita para tal, tal galera. E isso, eu era, na verdade, um grande... eu sofria de uma grande esquizofrenia ali, porque eu tinha... Uma máscara corporativa para a galera do trabalho. E mesmo assim, no trabalho, tinha máscara para o chefe, máscara para os colegas, máscara para a equipe que estava comigo. Era uma máscara com a minha família, máscara para os amigos. Eu vivia vários iãs, quase como aquele filme, né? o Split, né? 21 iãs. E por quê? Porque eu estava perdido. não tinha clareza da minha essência, não tinha clareza de propósito. Não sabia como realmente conectar com aquilo que importava na minha vida porque eu só tava vivendo o que os outros me falavam que era sucesso e eu fui jogando o jogo direitinho fui dando check né, em todas as todos os itens só que quando eu atingir um monte de item aí dessa desse grande checklist né que a sociedade nos impõe eu vi caralho fudeu brother porque eu tô vazio sabe não é isso não tô legal não tô feliz e aí bateu a crise dos 30 ali, crise de propósito forte, e foi a partir desse momento que eu comecei a uma jornada de autoconhecimento mesmo, bem profunda, que rolou de tudo, brinco que foi o pacotão do autoconhecimento, né? muita leitura, muito, é, muito processos de coaching, terapia, meditação, enfim, comecei a, a fazer um monte de coisa para reconectar, lá com, com o que eu tinha perdido durante pelo menos uns 10 anos de, de carreira, né? E aí que eu comecei a jornada do empreendedorismo, tomei coragem, e aí eu posso depois falar um pouquinho mais do processo, como é que foi, para demitir meu chefe e começar a tocar projetos que unissem mais as minhas habilidades, as minhas paixões, causas que conectassem com o meu coração, formas de ganhar dinheiro que respeitassem os meus valores, que era liberdade, então, eu queria viajar o mundo, queria conhecer um monte de coisa e estava preso ali no escritório. Então, eu comecei a tomar decisões para redesenhar minha vida com muito mais alinhamento com aquilo que era importante. E aí, estou até hoje. Irado, irado. Eu acho muito legal esse, esse termo do Demita o seu chefe, né? Porque todo mundo tem aqueles sonhos né? guardados ali, as sete chaves, e aí fica ali no conforto, seja no mundo corporativo, seja como em órgão público, enfim. E a pessoa pensa, ah, se um dia eu for demitido, quem sabe não abra aquela loja, não faça isso, não faça aquilo, não viaja o local. E esse não, é uma decisão da própria pessoa, né? Não vou esperar Sim. meu chefe me demitir. Eu mesmo vou demitir o meu chefe para poder seguir tudo isso. E, e legal você ter falado isso, porque quando eu estava também montando a Mahamudra na minha cabeça, eu, eu descobri que o, o meu trabalho dos sonhos não existia. Eu falei, o que, que eu hum. gostaria que tivesse um emprego? Aí, liberdade, legal. Uh, pudesse mudar minha rotina constantemente, que eu pudesse hum. estar envolvido com esporte, que eu pudesse estar envolvido com pessoas. Então eu fui meio que montando um checklist do que eu gostaria. Tipo, fui colocando os filtros. E quando é. eu olhei e vi que... Eu falei, cara, não sei onde é que tem esse emprego que não. <risos> <risos> Aí eu pensei, então vou ter que inventar o meu emprego. Né? Hum. Tive essa, esse insight assim, maluco na época, né? Tinha 20... 4, 25 anos, falei, cara, como assim, eu tenho que inventar um emprego? Então eu tenho que inventar uma empresa para me empregar, né? Que, a, que aceite tudo isso daqui, né? Vou ter que ser meu próprio chefe. Eu falei, só assim que eu vou conseguir, talvez, me encaixar dentro desse checklist aqui para poder trabalhar. Então, muito legal essa, essa associação aí que a gente teve. E, e eu imagino, assim, que você tem que ajudar muito essa galera no salto da fé, né? Porque todos os seus Sei. alunos estão nesse momento. Né? O cara é. tá no precipício, positivamente falando. Sabe que ele quer chegar do outro lado, só que para chegar do outro lado, ele tem que saltar uma vala. Né? Sim. E ele sabe que ele consegue, mas e se ele cair, se escorregar, e se não sei o quê? E, e acredito que você é o cara que eles procuram para falar: não, não, vai me empurrar então, Ian, que eu vou. Né? E o que, que você sente assim que é a maior dificuldade do, do pessoal para fazer essa transição? Top. Cara, é, são muitos medos, né? Porque tudo que envolve fazer algo que a gente não fez, nunca fez ou não tem experiência, dá medo. Né? Principalmente quando não só envolve a pessoa, mas envolve a família, né? Uma decisão de mudança de carreira, né? É, de, empreender, de começar a empreender e tal. No, se você tiver filhos, né, já começa a torná-la mais complexa. Então... São muitos medos, e os principais são é, medo do fracasso, né, medo de não dar certo, e aí não ter grana para pagar as contas, medo do julgamento, né, do que os outros vão pensar, porque às vezes a ideia do sonho, aquele, quando você conecta lá com a criança interior e com aquilo que realmente é a sua paixão, é, às vezes não é algo normal, aos olhos das pessoas ao seu redor, principalmente se essas pessoas estão presas em um monte de crença, em um monte de padrão também, que é normal, né? Quando a gente olha é, para a nossa criação, eu brinco que tem seis P's que fodem com a nossa vida. São os nossos pais, os professores, patrões, padres, políticos e publicitários. Eles ficam nos, porra, metralhando de tem que fazer isso, não pode fazer isso, tem que ser assim, não pode fazer daquele jeito. E aí a gente vai se moldando, virando um robozinho da sociedade, né? E quando você começa a questionar isso e propor um caminho diferente do que é o caminho certo, no olho, nos olhos da maioria, você recebe muito julgamento. Porra, não vai dar certo, tá maluco. É, principalmente os pais, né? Quantas, vezes, quantas histórias eu já ouvi a galera querendo empreender, largar um um cargo de concurso público, que é o desejo de toda a família brasileira que o filho passe no concurso público e garanta segurança para o resto da vida, né vai trabalhar pouco e, e ganhar um dinheiro para ser feliz 30, 60 dias por ano né nas férias. E, e aí os pais não entendem, né é outra educação, outro outro momento de carreira, outro mundo, outras aspirações, motivações, então a gente sofre muito julgamento quando é, segue uma decisão dessa, então tem medo de arrependimento, medo de abrir mão de tudo que conquistou, é, medo do próprio sucesso, né porque às vezes começa a estudar um pouquinho empreendedorismo, se for para o lado do, do marketing digital, começa a ver umas coisas, pô, mas eu... Vou ter que fazer tanta live, vou ter que produzir conteúdo. Então, começa a ter medo do sucesso também. Então, são muitos medos. E aí, o, o trabalho é ir minimizando cada um desses medos, cada uma dessas vozes sabotadoras que nos, nos aprisionam. E hoje eu digo que uma da, das, das minhas grandes é, missões, assim, propósito é ajudar a galera a se libertar das suas prisões mentais e profissionais, porque elas são muito juntas. E eu falo muito do profissional, falo muito da carreira, porque é pelo menos um terço da nossa vida. Então, se você não estiver de bem com o seu trabalho, se você não ressignificar o papel dele na sua vida, é muito difícil você se tornar uma pessoa plena, uma pessoa realizada. Se, porra, você está... Primeiro, você dorme o outro terço. Né? O outro terço você trabalha, e muitas vezes, mais do que um terço. E aí você vai reduzir a sua felicidade para um terço da sua vida é, é, é um pensamento medíocre, né, de você, porra, não aproveitar a abundância e as possibilidades que a vida te te proporciona. E aí eu fico o tempo todo ajudando com essas com essas ressignificações e reprogramações de crenças mesmo que, que vem lá do, da infância para ajudar a galera a entender que primeiro é capaz, segundo ela, a partir de um, de um mapa, de um método adaptável, óbvio, flexível para a pessoa pegar para si mesmo Ela consegue ter mais direcionamento porque muitas vezes não sabe por onde começar, para onde ir, o que fazer e tal Então, todos esses elementos, um mapa, uma comunidade legal, um mentor é, E outros elementos vão dando esse material para o salto de pêndulo se sentir um pouco mais seguro, então porra, se tivesse lá uma cordinha só com o cara segurando, eu não ia saltar, né? Mas porra, eu vi que tinha uma equipe de oito pessoas e capacete, sei lá o quê, e ele explica, walkie talkie, eu vi o cara saltando antes e porra tem dupla segurança, porque além disso, que nem lá no rapel que a gente estava fazendo, né? a gente se sentiu super seguro, porque o cara fala, tem essa segurança, tem essa outra segurança, tem mais isso, se der merda, eu faço isso. E aí você vai tendo mais elementos para você minimizar os seus medos e você aumentar a sua coragem e a sua segurança para dar o próximo passo. E aí, a partir daí, fica mais fácil das pessoas seguirem, né? Se movimentarem, não se paralisarem diante de todos esses medos. Irado, irado. Incrível. Você falou uma coisa interessantíssima. Quando a gente teve a, a mentoria aqui sobre educação financeira, foi até interessante porque eu cheguei achando. Foi a Larissa, né, que deu a mentoria que ela já ia chegar falando sobre investimento, sobre isso, sobre aquilo. Ela falou: o primeiro ponto que a pessoa precisa ter para começar a enriquecer ou guardar mais dinheiro é a mentalidade. É. Tem que mudar a mentalidade. Já começa aí. E então, você falou exatamente: você fez a mesma coisa, a mesma conta que eu fiz também lá atrás. Que eu falei, cara, se um terço a gente tá dormindo, o outro terço a gente. trabalha Muitas, e tem a logística para chegar e para sair, então e as horas extras e os trabalhos que você leva para casa Aí tem o cansaço, tem a alimentação, eu falei, cara, vou aproveitar o quê? Um quinto do meu dia? Né? E ainda, esse um quinto a gente passa ainda preocupado em relação a todo o resto que a gente tem que viver Peraí, que Minha mãe estava me ligando aqui, pode ligar, minha mãe, por favor e Minha mãe me ligando aqui que é participar da live. Ela tinha que estar na live aqui também. Aí, também foi, foi essa conta que eu fiz. Eu lembro que na época eu tava trabalhando como modelo, quando eu comecei a ler os primeiros livros aí, Pai Rico, Pai Pobre, Corrida dos Ratos, enfim. E aí eu vi realmente que eu tava tendo uma, uma, uma juventude assim, muito rica, porque eu tinha tempo. E eu comecei a ver que realmente o... o a cereja do bolo aí na verdade não é quanto mais dinheiro você tem porque não adianta ter dinheiro e não saber usar eu acho que o que mais tem gente é com dinheiro que não sabe usar esse dinheiro é. é quanto tempo você consegue criar né então como é que você Perfeito. consegue ter família ter trabalho ter isso ainda é ter tempo né para fazer Perfeito. as coisas eu lembro que um dos livros falava isso né fazer essa brincadeira quem que é mais rico o cara que ganha 10 mil mas consegue curtir a vida ou o médico advogado empreendedor enfim empresário que tem ganha 40, 50 mil, mas não consegue, tem que agendar, às vezes, uma hora para estar com o filho dele, ou enfim, fazer qualquer outra Cura, coisa. Né? Então, Total. quando você vê aquela tabelinha assim, você já fala pô, realmente, eu não, eu não, eu não queria ganhar 40, 50 mil para ficar vivendo assim, né? É, Lógico que todo é mundo muito, quer ganhar é mais. Muito óbvio, mais né? <risos> é muito óbvio, né? É muito óbvio e às vezes a gente ignora o óbvio, né? Na, na verdade, geralmente, a gente ignora o óbvio. E, e tem uma história, um sócio que eu tive, que se chama Ricardo Semler, que ele, ele trazia um pensamento que eu achava genial, que, que o jeito como a gente planeja a vida é, é, é bem pouco sábio. Né? A gente, quando tem muito tempo, não tem dinheiro. Quando a gente é novo, né? a gente tem tempo e energia, mas não tem dinheiro. Quando a gente entra na fase adulta, a gente tem, é, ainda tem energia, tem dinheiro, mas não tem tempo. E quando a gente aposenta, né? a gente tem dinheiro, tem tempo, mas não tem energia. Então, a gente distribui de forma muito, muito errada né? os nossos esforços. Então, a gente tem que ver, no momento que a gente tem energia e dinheiro, que é a fase adulta, a gente tem que criar mais tempo, que é a grande riqueza. E um livro que foi um divisor de águas para mim foi o Trabalho Quatro Horas por semana, né, do Tim Ferriss, porque ele trouxe esse conceito dos novos ricos que é, somos, somos nós aqui, né, que é a galera que não necessariamente a riqueza é, para essas pessoas é dinheiro, mas sim tempo, qualidade das experiências, qualidade dos relacionamentos, liberdade geográfica de horários, aí o nomadismo entra aí também, né, então... Esses novos ricos, hoje, né, eles criam lifestyle business, né? Negócios que, que, na verdade, eles patrocinam o estilo de vida da pessoa. Então, você passa a trabalhar para viver e não viver para trabalhar como esse advogado, esse médico que você deu exemplo, né? E eu acho que um grande ponto que, que ajuda nessa reflexão é a gente olhar para dentro e falar, tá, beleza, quais são os meus valores? O que é mais importante para mim? Ele não é fazer aquele exercíciozinho do jornal falando quais são lixo e cinco valores mais importantes. Não, é, é pensar. Beleza, liberdade é uma parada importante para você. O que, que quer dizer liberdade? O que, que liberdade representa de verdade? Quais são os comportamentos? Quais são os exemplos? O que, que deve acontecer na sua vida, na sua semana, para você sentir que está vivendo de forma mais livre? Porque liberdade é um termo muito subjetivo, assim como todos os valores. Né? Então liberdade para você pode ser diferente do que é para mim, porque tem um aspecto da liberdade é, financeira, liberdade de horários, liberdade geográfica, liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade no relacionamento. Então, é muito importante a gente olhar de forma mais profunda para esses itens, os nossos valores, e começar a tomar decisões para deixar o nosso dia a dia, os nossos trabalhos, os nossos relacionamentos, as nossas atividades cada vez mais alinhadas com os nossos valores, porque se você olhar para a sua semana hoje, fizer um exercício e dividir né, em manhã, tarde, noite, ou se quiser né, dividir ainda mais, você começar a fazer essa reflexão sobre os seus cinco maiores valores, né, e um pouco mais profunda, dar uma cor para cada um deles e depois ver, em função das atividades que você tem na semana, se elas estão conectadas ou não com valor e ver se sua semana está mais colorida, e quando elas não estiverem conectadas com esse valor, você bota cinza. E aí você vai ver visualmente como é que foi sua semana passada, como é que foi essa sua semana atual. E se sua semana tiver mais cinza do que colorida, você precisa tomar algumas decisões importantes, porque dificilmente você vai se sentir uma pessoa realizada e feliz, né? Se você está vivendo desconectado, desalinhado com esses seus valores. Então isso daí me ajudou bastante a falar um monte de não e falar um monte de sim para tornar minha semana mais colorida. Show. Vou fazer a pergunta aqui do, do Lauro. O Lauro perguntou o seguinte. Ian, qual recado você hoje daria para você mesmo quando tinha 20 anos em relação a empreendedorismo e planejamento de vida? Top, essa é uma puta pergunta. Então, eu diria... Para eu arriscar mais, eu diria... O que eu acabei de falar em relação aos valores Acho que era, era algo que eu gostaria de ter ouvido sabido antes E, aos meus 20 anos, eu diria Meu irmão, entra de cabeça no mundo online aí, na internet, no digital tal Porque se eu tivesse começado ainda mais cedo, seria um oceano ainda mais azul né? Hoje em dia ainda tem muita oportunidade mas se eu tivesse lá no início, né, tipo, capinando, facão, né, no, desbravando esse mundo, talvez eu já tivesse... Na verdade, eu teria muito mais experiência prática de vida e de negócio para estar tá conquistando ainda mais aquilo que eu, que eu tanto almejo. Então, é, eu acho que coragem paciência também diria né porque é algo que até hoje eu falo para mim então acho que eu tenho que ouvir sempre e, e para estudar e empreender e, e destacar mais rápido ainda no mundo da internet aí nas oportunidades do mundo digital oi a maioria do, dos seus alunos eles querem migrar para o digital ou eles têm uma, outras ambições eles aspiram outros tipos de negócio mas uma curiosidade minha também, e galera que tá em casa, que tiver umas perguntas maneiras para fazer aí, aproveita que vocês estão ao vivo, que quem está ao vivo consegue perguntar. <risos> então, abusa aí da boa vontade minha e do Ian e manda ver, tá? tá. E... Então, em relação aos alunos, a grande maioria vai para o digital, sim. Tá? É, às vezes, principalmente no início, quando eu... O meu projeto foi se reinventando muito, eu fui, fui me descobrindo, fui descobrindo que tipo de galera eu queria mais ajudar, onde eu poderia ajudar mais. E, e no início eu ajudava, eu tinha três grandes caminhos. Tinha o caminho do, de você se reinventar dentro da carreira, né? então é, meio que se você era um advogado, você poderia exercer a advocacia de uma maneira mais mais saudável vamos dizer assim é, você podia mudar de carreira então pô, advogado mas sempre quis ser professor então você faz um, uma transição de carreira nesse sentido ou abrir um negócio né? empreender físico ou digital então eu meio que ajudava a galera em todas essas direções foi maravilhoso porque eu aprendi para caramba e aí eu comecei a ver que pô se eu escolhesse um caminho que era o caminho que eu tinha escolhido. Eu poderia gerar ainda mais valor. eu poderia é, trazer ainda mais um jeito único de falar sobre isso. E foi daí que o projeto foi evoluindo até chegar aos pés descalços. Porque hoje, com os pés descalços, que é a minha tribo, eu consigo trazer de forma muito autêntica e verdadeira todos os valores que eu prezo e da forma que eu criei os meus negócios e aquilo que eu realmente acredito, que são formas muito mais leves, muito mais focadas em criar um contexto de liberdade, de leveza, de, de equilíbrio. Né? você Hoje tem várias pessoas que falam sobre criação de negócios online, né? desde a fórmula de lançamento do Érico Rocha, a Funis Perpétuos do Ladeirinha, a o nível da escada, Torriani, vai ter e, assim centenas e centenas de pessoas falando, né? E a maioria delas fala muito sobre pressão de negócio, vocês em sete, faturar e tal e, e ambição de ter muito e milhões e cria uma pressão e uma necessidade muito voltada em torno do dinheiro. E eu vi que eu, eu tentei seguir durante um tempo esse caminho e não era um caminho que me deixava feliz, era um caminho estranho, era um caminho que me descontrolou, me desequilibrou mais até do que eu estava na CLT, porque eu estava trabalhando mais ainda e, porra, e aquela liberdade, aquilo tudo que eu queria do marketing digital, desse look, eu falo, fudeu, mano, eu estou trabalhando, antes eu trabalhava 14 horas lá para outra pessoa, agora eu estou trabalhando 16 para mim, estou até ganhando um pouco mais de grana, mas... Pô, pra quê isso tudo? Por quê? Aí vem aquelas perguntas mais profundas, questionamentos de vida. E aí eu vi que, porra, não, não é isso que eu quero, sabe? Eu quero, meu irmão, é trabalhar para viver, como eu falei, e viver um estilo de vida que me permita ter quatro horas para investir em mim de manhã, no meu ritual matinal de boa, acordando cedinho, mas, pô, começando a trabalhar mesmo lá para as dez, nove, é poder viajar a hora que eu quiser, é poder... É ter liberdade de, de repente, tirar um, uma semana e me dar uma mini férias com a Thaísa, ou é poder trabalhar no meio das férias e tá tudo bem, poder saltar de, de pêndulo numa sexta-feira no meio da tarde, e é ter essa liberdade, essa leveza que que muita gente que vendia o sonho do negócio digital, marketing online e tal, é porra não tava vivendo uma, uma coisa meio estranha sabe tipo meu irmão, nego burnout dentro do marketing digital nego desconectado da da vida de si da família e aí eu falei ah meu irmão o nego tá trocando seis por meia dúzia e isso daí é uma bolha vai estourar eu ainda acho que tem muita coisa e muita bolha né agora então com a, com a pandemia a galera trabalhando de casa muita gente perdendo emprego tem uma, né, uma enxurrada de pessoas indo para o digital, criando curso, vendendo mentoria e tal. e Em algum momento, vai dar uma ziquezira aí, né? Então, eu resolvi criar algo com menos ambição, mas que simplesmente me desse aquilo que eu preciso, né? Não o que eu... Né, olhando mais para a necessidade mesmo, um estilo de vida mais minimalista, mais essencialista, e ajudar pessoas que se conectam com esse jeito de fazer. Porque aí fica muito mais fácil de a gente falar a mesma linguagem, acreditar nas mesmas coisas e, e dessa forma é, ter uma troca muito mais construtiva e verdadeira, né? De comunidade, de tribo. E aí eu tô amarradão, porque é simplesmente que eu já vivia há cinco anos, mas não tinha muita clareza. Sou um cara que sou muito natureza, eu tô descalço, eu trabalho de sunga o dia inteiro, né? Tô sempre sem camisa e tal, então eu não... Queria uma galera que valorizasse isso e se sentisse bem com, com isso, né? O cara que está buscando né, o, o negócio para fazer múltiplos dígitos e seis o em gole. sete e tal, não, não me procura. É, é isso acaba que não conecta comigo, né? E, e, e é isso que é legal, porque tem espaço para todo mundo, não tem certo e errado, tem só caminhos, né? E aí o meu caminho é um pouco menos dogmático nesse sentido, né? De, a fórmula única que vai funcionar para todo mundo eu acredito que você tem experiências caminhos direcionamentos e aí é, cada um tem o papel de matar no peito e, e traçar o seu próprio caminho e aí eu estou curtindo muito muito ao vivo né muita muita troca e isso me enriquece espiritualmente também a troca com essa galera porque é uma galera que eu quero como amiga, sabe? Eu fico fico amigo de vários alunos, né? E a gente troca ideia. E é esse tipo de, de tribo que eu quero fazer parte, sabe? E aí fica mais fácil de, de todo mundo tirar coisas positivas. Sim. E uma coisa que eu acho muito massa é tanto você quanto vocês trabalham onde tem internet, né? Então, se tem internet, pode estar aqui em Floripa, pode estar na Bahia, pode estar no Rio de Janeiro, pode estar onde tiver que dá para seguir trabalhando tranquilamente, né? Total. E essa liberdade que eu sempre busquei, né? Sempre foi um cara muito explorador, viajante. No vôlei eu pude viajar para um monte de lugar legal. Depois eu morei na França quatro anos viajei, rodei um monte de lugar também. Então, a viagem sempre foi algo muito presente na minha vida. Né? A busca pelo novo, novas culturas, novas línguas tal. E aí, quando a gente redesenhou a vida e o, e o, e o trabalho, né, a gente falou, porra, vamos manter essa liberdade. Mesmo que a gente fique na mesma cidade, ou agora, né, que a gente não está podendo viajar para a gringa, a gente está viajando no Brasil e está sendo maravilhoso. Descobrir né, um monte de, de lugares incríveis, porque o Brasil é um continente infinito. Né? Então, isso daí foi sempre um valor muito importante. E há cinco anos a gente mantém essa flexibilidade bem forte e geográfica para poder tocar os projetos com qualquer lugar. Ia, uma uma pergunta assim difícil assim, pelo menos para mim, né, que eu já tive vários alunos que se aproximaram de mim com com esse mesmo questionamento. Que uma coisa é igual o Lauro perguntou, né? O Lauro, ele é novo, eu sempre peço para ele ter paciência. Porque ele quer muita coisa, falou, calma, com paciência vai dar tudo certo, mas se é novo, às vezes quando a gente é novo falta dinheiro, falta isso, falta aquilo, né? E queria jogar para outra situação, situação contrária, quando a pessoa já vem de uma estrutura familiar, como você falou, o cara tem filhos, a mulher tem filhos, você tinha um padrão de vida X, escola particular, isso e aquilo, ou você tem um emprego. De concurso público, então você já ganha os seus lá 10, 15 pau por mês Então isso aí eu acho que gera muito medo né? A pessoa gera muito medo Então já tive casos de pessoas que queriam empreender Tinham a ideia do negócio, tinham tudo sim, Mas não deu o salto e não estava seguro de dar o salto né? Você já pegou algumas, algumas picas dessa para resolver já? Total, é praticamente todo mundo que entra, né? É nessa situação. E aí, o que, que eu falo? Cara, é... você não precisa fazer loucura. Você não precisa sair bicando tudo de um dia para o outro. Vai fazendo em paralelo. Vai fazendo de uma forma que você consiga ganhar a confiança necessária para você dar o seu salto de fé. Não sai pedindo demissão, não sai rezando para ser mandado embora para ganhar bolada e tal. Vai tocando em paralelo. E esse tocar em paralelo é muito possível. Tá? Não quer dizer que você vai criar um negócio online milionário de um dia para o outro, mas você vai ter muito mais confiança para saber: pô, essa é uma parada que eu curto para caralho. Porque não tem nada mais arriscado do que você pedir demissão e aí experimentar essa ideia né, muito romantizada por muita gente de empreendedorismo, né, de que você vai ser o seu próprio chefe, você vai ter. É, muita independência, você vai ter é, autonomia total, você vai ter um monte de coisa, mas você vai ter que comer muita merda. Então é bom você escolher e testar esse seu sanduíche de merda, porque para dar certo, você vai ter que ter resiliência, você vai ter que ter garra, você vai ter que ter persistência, você vai ter que superar muito, muito perrengue. Então, fazer em paralelo é o primeiro ponto, é, ah, tá. Mas eu não tenho tempo para nada. Porra, já chego em casa atrasado, começo o dia atrasado, chego em casa e tenho tempo para ver meus filhos. Né? Então, você vai precisar multiplicar o seu tempo. Né? Você vai precisar se tornar um mago da produtividade aí, começar a fazer algumas pequenas coisas para te ajudar a liberar espaço na sua agenda para você focar no mais importante. E aí tem várias coisas que você pode fazer. Uma delas que eu brinco que é, você tem que começar a tratar o seu projeto como, como se fosse uma amante. Uma amante não no sentido só de traição, mas no início do namoro, quando aquela, aquela paixão louca, né? Que você faz os programas de índio, dirige duas horas para ficar meia hora com a pessoa, né? Só para dar uns beijinhos, aí você volta tal. Aquelas loucuras que a gente faz e arranja tempo no meio do almoço e antes do trabalho e no final do dia e feriado então você vai ter que começar a fazer isso com o seu projeto porque assim você começa a experimentar e aí ao experimentar você não não só no planejamento mas se você conseguir começar a executar você vai ter uma quantidade de aprendizado gigantesco que muitas vezes aquela ideia que você tinha você vai ver que não é tão legal ou você já vai aprender que, pô, eu tenho que ir para um outro caminho. E aí você, aos poucos, e tem caminhos que você pode já ganhar dinheiro rápido, né? você não precisa também esperar dois, três anos, você pode escolher caminhos como a venda de uma mentoria, ou a venda de uma consultoria, ou a venda, ou até né, vender suas habilidades como freelancer, qualquer tipo de teste, porque eu digo que é um período de teste onde você vai ganhar dinheiro para aprender. Porque geralmente a galera, qual é o passo natural? Ah, vou empreender? Então vou investir no MBA de empreendedorismo, na FGV, na IBMEC, na SPM, para aprender sobre empreender e depois, quando eu estiver pronto, eu vou empreender. Que é a síndrome do eterno estudante. É que está ali na zona de conforto, está certificando um bocadinho mais o seu, o seu CV, o seu LinkedIn, mas ele está com a mentalidade corporativa, total. Né? E aí, quem é que aprende a empreender na sala de aula? Não existe isso né? A teoria do empreendimento é Você pega alguns livros e tal Mas é quando mesmo Tu toma um soco na cara Quando tu, tu tropeça bonito Quando tu fica em posição fetal Que aí tu aprende mesmo que porra, Ah, é isso que a galera falava né? Do perrengue de, de se arriscar né? De estar de, tá com a conta ali Como a gente estava conversando hoje lá no o Master Soul, né? Pô, conta zerada, e aquele desespero, quando é que porra, o cara vai pagar tal. Então, tem caminhos que nada melhor do que o teste real para você aprender a empreender e, e entender se é um caminho para você, que empreendedorismo não é necessariamente o caminho para todo mundo. Né? Você tem que entender, porque tem gente que tem o valor da, da segurança tão forte na vida que qualquer coisa que fuja um pouco do controle... Que, que, que comprometa essa segurança, mesmo que seja mental, é, emocional dela, vai ser muito sofrimento na vida da pessoa. Então, essa pessoa, para empreender, vai ter um caminho muito mais doloroso do que uma pessoa que tem um, um perfil mais arrojado, né? um perfil mais aberto para o risco. Então, para mim, é fazer em paralelo, né? e para fazer em paralelo tem um monte de... de... De objeções que a gente pode ir quebrando e, e experimentar, porque assim você vai ter muito mais segurança e vai ter um momento que não tem certo ou errado, mas depende de cada um. Mas é um momento onde você vai sentir, você vai passar a ter mais coragem, e aí é o sentido de, de agir a partir do coração para você tomar sua decisão. Esse, para mim, é o, é o movimento mais sustentável, mas tem muita gente que só faz esse movimento na dor quando a bomba história e na verdade é a maioria né? E aí quando você faz o um movimento na dor ele às vezes é um... mais traumático né? que é o caso de você ser mandado embora de você sofrer uma doença muito forte né ou a perda de um ente querido a perda de, de um relacionamento e aí o nego acorda e começa a se fazer as boas perguntas na vida e relativizar né as coisas e falar, caralho, fiquei 20 anos nessa empresa dando sangue e tal. Os filhos da puta me mandaram embora agora, né? Sem motivo. E aí tu fala, porra, é que, que, eu, eu investi 20 anos da minha vida em algo que não tem valor, né? Então, eu acho que a gente não precisa esperar a bomba estourar. A gente pode antecipar isso e dá para fazer em paralelo. É, se, se você... Invocou aqui o Filipão, né? Você falou do mago da produtividade, ele apareceu. É, ó. <risos> na hora. E ele falou, ah, não adianta, a coisa não vem fácil. Vestir a nossa armadura marramodra e ir à luta. Total, total. E isso que você falou, né? Da dor. Quando o Uber chegou no Brasil, eu tava morando em São Paulo e era quase que 100%. Assim, todo motorista que eu pegava caiu nessa cilada. Então, o cara era professor, ou trabalhava numa empresa, ou enfim e veio a crise, né, aí você acorda a história assim pro lado mais fraco, o cara é mandado embora e se pega ali naquela situação que, já, que eu tinha lido, não sei se for no quatro horas por semana no próprio Pai Rico, Pai Pobre, que quando isso acontece, dificilmente você vai ter a mesma receita, né, você tinha um, um emprego de, que ganhava 8 mil, é mandado embora, você vai ter que se virar porque agora você vai ganhar 3, 4, 2, 2, 800, né, e a vida segue e é assim que vai ter que ser. Né? E eu, eu vi isso acontecendo com todos, quase todos os motoristas que eu pegava sabe? Aí eu gerava aquela empatia assim de, de poder conversar um pouquinho e, e trocar uma ideia Mas é, é bem por aí Achei interessante porque esse aluno meu, eu dei exatamente essa dica para ele Eu falei, eu vi que ele estava muito inseguro, que aquilo não ia ser legal Eu falei, cara, vai tocando em paralelo E ele começou a prestar consultoria na parte de, te de tecnologia E foi muito bom, porque ele percebeu que ele não era um empreendedor ele, quando ele percebeu que ele teve que começar a, a é, separar mais horas do dia dele para trabalhar nesse projeto, e aí ele tinha que fazer reuniões para apresentar as coisas dele, e ele não sabia se vender direito, ele tinha que investir um pouco mais nessa parte de apresentação, de oratória, disso, daquilo, e aí ele, ele mesmo foi se desmotivando. E foi bom, falhou? Não, não falhou. Ele percebeu que aquilo não era para ele, e que tava é bom demais do jeito que tava. Ele até acho que Muito valorizou território. mais o trabalho que ele tinha. E sabia que, como tudo tem prós e contras, né? Ele ia ter que se, se conter com, com aquele estilo de vida ali, pelo menos por agora. E no fim das contas, tudo certo. Ele ficou em paz, pelo menos, com, com essa ânsia, né? Porque, como Sim. você falou, se abrir o, o Instagram hoje, a internet, todo mundo fala que ser é feliz você tem que empreender. E Sim. também não é assim, né? Também não é claro. assim. Ninguém tem que fazer nada, né? Esse, uhum. esse mundo de ter que, de precisar. Não, nós escolhemos. Né? E, e, e a complexidade do ser humano nos permite vivenciar caminhos muito diversos em busca de felicidade, né? Então, eu acho que é, que é, é, é pouco sábio a gente falar não, é, esse é o melhor caminho, esse é o único caminho. Né? Acho que isso... É, a gente olha grandes sábios, né? pessoas que já têm muita experiência, elas são muito humildes, né? então elas não falam é, esse é, essa é a verdade, e, e elas relativizam cada vez mais as coisas, né? porque cada um tem uma história, cada um tem um contexto, não dá para a gente falar, que esse, falar desse ponto de essa é a verdade, esse é o melhor. Isso pode ser para você, mas não necessariamente para o outro. Né? E para mim, uma coisa que, que me ajudou muito nesse momento de transição tal foi olhar para a minha vida e ver aonde que eu poderia reduzir aqueles excessos desnecessários também. Começar a abraçar uma pegada mais minimalista mesmo. Porque um dos grandes problemas, ontem eu estava conversando com uma uma mentorada minha, ela falou, pô, meu custo de vida hoje tá 15, 18 prata por mês, meu, tem dois filhos tal, tá? a gente vive em São Paulo, sei o que, e eles vão se mudar pra, mas ela assim tá com uma dor bizarra no trabalho dela, tá com intoxicação emocional, ela chegou a esse ponto, e, e aí o primeiro né, uma das primeiras coisas que a gente foi pensando assim, fala cara, como que a gente reduz esse custo de vida para que você possa ter mais segurança também na transição? E, e se a gente passa a olhar para todas as nossas despesas, porque quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Né? E, e quando você não tem esse olhar consciente, porra, você, no final do mês, você pega o seu extrato, né? tanto item ali que você fala, meu irmão, não preciso disso aquela academia que você paga e não vai né, tanto tempo tal assinatura que você faz e e comer fora o tempo todo e presente para casa assim, okay, se e acumulando vai comprando coisas impulso tal e isso também tem uma pegada mais minimalista me ajudou para reduzir eu reduzi na época pela quase três vezes assim o meu custo de vida e hoje eu tenho um custo de vida é, que continua, né? a gente analisando aqui, é quase igual a cinco anos atrás, e isso me dá uma liberdade absurda. Foi até uma frase que o Tanaka falou que me inspirou para caramba, que liberdade é precisar menos. Então, quando a gente precisa menos de coisas, e de, de dinheiro, do que for, você tem muito mais flexibilidade para passar os perrengues desse e enfrentar bem. É porque se o cara precisava de 10 mil reais para viver né, E aí bateu uma crise e agora ele está vivendo com 2,800 Ele vai sofrer muito Mas se era uma pessoa que precisava de menos De repente ela conseguiria se adaptar né, E viver de uma maneira muito mais tranquila Nesses períodos aí, nessas tormentas que sempre vão existir Cara, um exercício que eu, que eu fiz no curso de Tenta Healing Que me deu muita tranquilidade É até engraçado que eu, eu faço em algumas lives com os alunos Fiz em alguns retiros já E um dos caras que botou isso em prática e se deu bem Foi o Adamo que você também conhece Que é, é a brincadeira do plano A e do plano Z, né? E o meu plano Z na época, então o plano A Eu era molecão, quando eu fiz, você já põe, né? Franquias, CEO, caramba ali, milhares de coisas Comprar isso, comprar aquilo, casa aqui, casa ali, casa aqui E aí... O plano Z, foi tá, se tudo der errado, o que que eu vou fazer? Aí eu tava na Tailândia na época, meu curso foi lá em Copangã. Eu falei, cara, se tudo desse errado, eu acho que eu ia ficar por aqui mesmo. Ia fazer um curso de instrutor de mergulho e ia ficar levando a galera para mergulhar. E eu percebi que aquela profissão ia dar quase tudo que eu gostaria mesmo. Eu ia com a natureza, ia estar lidando com pessoas, eu ia ter flexibilidade de horário. Todos aqueles checklists que eu tava criando para minha profissão dos sonhos não todas pelo menos grande parte estaria sendo cumprida se eu apenas levasse a galera para mergulhar uma dúzia por dia, né? E talvez de assim já não, dependendo do tempo. Cara, aquilo me deu uma tranquilidade que eu falei, se tudo der errado, com pouco eu tenho muito, é. e, e, e tendo esse plano feito, me deu muita tranquilidade e segurança para atacar o plano A, né, na época. Eu falei ah, bom, já tá plano tá feito. Se tudo der errado, deu certo. Excelente, excelente Total. Você fez alguma Só para fechar aqui a nossa mentoria Você fez alguma Brincadeira dessa sim alguma... Claro que você fez milhares de coisas Várias dessas a gente já trocou muita ideia Várias experiências, várias técnicas Tem alguma que te veio à tona assim Fala, cara, quando eu fiz isso Quando eu escrevi tal coisa Pelo menos para mim, minha vida Parece que fluiu melhor Você já falou uma do seu primo né? Tem mais alguma que te vem à tona aí? Cara, em relação a empreendedorismo, né, são tem muita coisa, mas eu vou falar de uma experiência que, que eu acho que para a vida assim, me ajudou muito, deu muitos insights e, e eu acho que um insight que dá para a gente usar muito no empreendedorismo foi a Vipassana. Para galera que não conhece Vipassana, é uma técnica de meditação e tem um retiro de Vipassana que você fica 10 dias meditando quase 12 horas por dia em silêncio total. E é, você não pode falar, você não é uma galera, né 100 pessoas, você não pode olhar nos olhos de ninguém, é, é, é muito louco. Assim. É uma experiência muito disruptiva em relação a a infobesidade, a loucura do dia a dia que a gente vive aqui, né? De, de comunicação, de estímulos, né? De tudo que é lado. E foi animal, porque é, não é só uma experiência imersiva, mas é um curso também. Então, você aprende muito sobre a técnica e você, na verdade, pratica a técnica e no final do dia você aprende porque tem uns áudios é, que te guiam e te explicam tudo que você vivenciou na prática. E uma das coisas que... Que é, ela preza muito, é, que, que você aprende é a não reagir. Porque nós tem, temos a tendência de reagir muito aos estímulos que acontecem. Né? Então, o cara te, te, é, te fecha no trânsito, você já. Filha da puta, buzina! Você porra, recebe um dedo na cara do chefe, você, meu irmão, por dentro já quer dar uma voadora nele. Você tem uma discussão com o seu cônjuge, aquela discussão vai aumentando e, porra, todo mundo se explode. Então, a gente está reagindo o tempo todo. E lá você aprende a não reagir, apenas observar. E isso você sente o seu joelho queimando, porque você está meditando ali na posição de lótus e tal. De boa, você começa 4 horas da manhã acordando, começa a primeira meditação 4 e meia, você medita até 8 e meia, 9 horas da noite. Então, assim, você sente dores fortes físicas, mas essa dor, qual é a reação natural que a gente tem? A gente esticar a perna, a gente querer parar a dor, né? já fazer algo para eliminá-la. Mas lá você aprende a não reagir. E você só observa. E aquela dor no joelho vai, no meu caso sentir a dor no joelho. Ela vai ficando tão forte, vai queimando, vai queimando. Você fala: "Minha irmã, agora eu vou desistir, vou desistir". Mas chega uma hora que meio que, cara, você a coisa é tanta dor que você nem sente mais. E aí, quando acaba, o período da meditação, você simplesmente estica a perna, passou a dor. Então eles explicam vários elementos do que são é né, bem é, fundamentais no budismo, que é a impermanência, tudo passa, não reaja, Anic, né, que fala é, que é, é a questão da, da, da impermanência, é, em, acho que em sânscrito, mas é porque marca muito que ele fala toda hora, Anic, a Nietzsche, o Goenka, né? que é o áudiozinho que você ouve. E, então, foi para mim muito aprendizado assim lá na raiz, porque era a técnica que Buda né? praticava, e, e me ajudou a desenvolver uma, uma, uma postura muito mais neutra e equânime para a vida, no sentido de, porra, aconteceu uma merda, uma coisa bizarra na minha vida e tal. Eu inspiro, não reage falo por aqui que eu posso fazer que tá dentro do meu... isso e aí vem muita né, estímulo do estoicismo né da gente parar de tentar controlar tudo e focar nossa atenção no que tá fora do controle e focar naquilo que pode fazer isso pro empreendedorismo são conhecimentos e e, e formas de pensar que ajudam muito, porque está vindo porrada para tudo que é lá do tempo todo. Então, se você fosse reagir em todas elas, você explode. Que é o caso de muito empreendedor estressado pra caralho, né? Então, você passa a dançar né, com isso de uma maneira muito mais prazerosa. Então, eu acho que essa experiência foi, foi bem marcante na minha vida. Animal. E o pessoal põe até leigo, assim, que nunca meditou na vida para meditar tudo isso? Sim. Porque tem um cara que não faz lotos, por exemplo, o cara nunca fez yoga na vida. Como é que, que, que acontece com esse cara? Então, tem gente que desiste, né? Então você só vai vendo. Porra, o cara que tava do meu lado não veio esse dia. Né? Então <risos> foi engolido pelo. Transcendeu você... já um é... dia. Iluminou. <risos> então tem uma galera que desiste, sim. Mas também, tipo, é... tem uma galera. Mais idade e tal Que aí senta numa cadeirinha é, Então tem, tem Tem umas flexibilidades Assim para você também né, Porra, se não tem Mínima possibilidade de ficar ali um tempinho Você consegue também de boa Encostar às vezes na parede e tal Mas muita gente desiste, né? Porque é bem é bem, firme, é bem forte né Então exige bastante é, Força de vontade E por isso que a transformação é tão grande Porque se fosse facinho, né? Pô, Sim. se você wet and wild, né? parque de águas, aí <risos> não aprende tanto, né? Que incrível, que massa. Iazão, queria agradecer aí pelo tempo, pela amizade, pela, pelo compartilhamento, pela sabedoria aí, pelas palavras aí de encorajamento. Tenho certeza que me ajudou e vai ajudar muita gente aí a, a mudar um pouco a mentalidade, a olhar por outros ângulos, a não reagir <risos> e, e ter coragem e galera também acompanha o Ian lá, dá uma olhada no trabalho dele, Ian Borges e muito legal mesmo fica aí o, o convite para conhecer um pouco mais o trabalho dele, tem a Thaisa que é incrível, também muito incrível o trabalho dela, muito legal boa, muito pra frente e, e pô, tamo junto vamos nos ver aí mais vezes com certeza aí Próximo retiro, quem sabe aí o Ian não, não aparece aí para compartilhar com a gente um pouquinho também. Pô, vai ser uma honra, meu rei. Obrigado pelo convite, por abrir as portas aí. Essa galera guerreira, esses espartanos aí, 300 adorei essa, essa sua pegada. Conecto muito, admiro muito todo o seu trabalho. Te admiro muito pela sua história. É, então conta comigo sempre que precisar Essa amizade é para a vida E parabéns aí por todo o trabalho E impacto que você está causando Galera, sinta-se à vontade Me mandem perguntas se, se a gente quiser aprofundar um pouco mais Fique à vontade aí de, de me seguir E estamos na jornada aí Sempre aprendendo Sempre um passo de cada vez Um passo descalço de cada vez Ó, <risos> estão <risos> oh, aí, estão aí Isso é aí, aí, pô <risos> Só sempre, não é né, não é cara? <risos> <risos> <risos> valeu, Ian. Demorou, Demorou bem, Boa noite, hein? Obrigado, Obrigado valeu, valeu, galera. Valeu, Feijou, boa noite. E aí, curtiu essa conversa com César? Animal, né? Espero que você tenha aprendido bastante. Se você gosta de outras conversas como essa, dá uma olhada aqui no podcast, porque tem várias outras histórias aí e outros life hackers que vão te esperar sempre com práticas e atividades muito concretas para você implementar na sua vida e você crescer, né? começando do jeito certo na internet, conquistando a sua liberdade financeira, fazendo o que ama e atingindo aí tudo que você bota como meta na sua vida, beleza? Conta comigo aí também se você precisar de alguma ajuda, tem diversos programas, métodos aí para te ajudar a seguir em frente mesmo diante dos seus medos e incertezas. Me manda o um direct lá no arroba yampebos, que a gente pode sempre conversar e tirar suas dúvidas. E qualquer coisa é só clicar no botão aí embaixo ou dar uma olhada na descrição, que tem vários links aí explicando como que você pode dar o seu primeiro passo concreto e descalço ainda hoje. Beleza? Conta comigo e seguimos! E aí?